Eu falei para minha mãe assim, eu falei, mamãe, quando, quando eu encerrar minha carreira, onde eu tiver, eu vou fazer o que fizeram por mim. E aí, será, meu filho? Digo, pô, vou fazer a mesma coisa, eu acho que eu tenho que ser grato, né? Tenho que ser grato de uma forma ou de outra, né? É Retribuir, né? Retribuir. Grato pelo que fizeram por mim e retribuir, né? isso mesmo. Então, o que, que acontece? Parei lá naquela quadra, no Recanto das ermas e... Tava dando aula numa academia lá e eu ficava olhando lá de cima, assim, tinha uma área assim, onde o pessoal colocava lixos, né? Eu falei, cara, ali é um local ideal, cara. Plano. Não, tinha uma descidazinha, passava nos eucaliptos, voltava. E eu fui fazendo aquilo com o pé, só aquela veredazinha, Sim. sabe? Aí, teve um dia que eu, que eu fui medir, na trena, não tinha GPS. Fui na trena, medi lá, deu 460. Ótimo, era. Eu falei, bacana, aqui é o local. Aí comecei a trabalhar e foi quando eu comecei a chamar o pessoal e tal, quando eu abri os olhos, tinha mais de 50, e foi chegando o garoto, foi chegando o garoto, aí um amigo é, recebia tênis dos Estados Unidos, Joaquim Cruz trazia tênis usados, né? Uhum. E, e me indicou, pô, tem um cara lá no Recandazena que trabalha... Um tal de Joaquim Cruz, Joaquim né? Cruz, é, justamente. Uma, esse, esse, Nossa, amigo, esse amigo límpico. falou, olha, é, eu tenho um, um amigo que traz um dos um, um tênis lá dos Estados Unidos e tal, eu falei, pô, cara, que legal. Aí, falou, aí eu perguntei para ele quem é esse amigo. Ele falou Joaquim Cruz. Eu falei, pô, cara, é da minha época, né? E Joaquim correu, eu corri ali junto também, né? Assim. Não no livro do Joaquim, né? cara, Joaquim era um fenômeno. fenômeno. Então. Mas eu estive em São Paulo na época que ele estava lá. Ele vinha dos Estados Unidos, que ele morava em Órico. Já estava treinando era, lá, né? Justamente. Então. É, aí comecei a ter aquela ideia de, pô, vou, vou ter que montar alguma coisa. esse amigo fortaleceu. Vamos botar o clube dos Descalços. Falei beleza. E fizemos as camisetas. Uns pagou algumas camisetas na época. Os, os que não tinham, a gente doava as camisetas, né? Então, uhum. os pequenos receberam a camiseta, botaram a bandeira com o Joaquim Cruz no meio, com o nome, correndo com Joaquim Cruz. É, foi muito legal. Foi um período bacana. Dá saudade.